Olá meus amigos e minhas amigas Olha só que dia maravilhoso Veja bem aqui como é que está o meu espacinho aqui ó. Olha que bacana Olha aqui em cima temos aqui uma, uma flor, né? Muito bacana, né? Então vamos aqui ver o nosso galinheiro Depois eu vou alimentar aqui os gatinhos Virei aqui a câmera Olha só ainda aqui as flores da minha esposa Aqui tem um pé de tomate Aqui meu pé de palmeira Aqui o chuchu isso aqui, gente, é pepino japonês, ó, para fazer conserva. Isso é muito bom. Agora eu vou ali alimentar minhas galinhas. Ali mostrar para pra você. Olha, gente, meu espacinho aqui, ó. Esse espacinho aqui é pequenininho. Ó. Tem até mandacaru que eu trouxe de uma. Eu fui visitar um amigo, uma casa de isopor e trouxe esse mandacaruzinho lá da cidade dele. Olha só. Mas antes de alimentar ali as galinhas, vamos aqui pouco para os gatinhos. <tos> Ó, oh, esse aqui é o Theo. Esse aqui é o Arisco Esse gato apareceu aqui no, na nossa casa O máximo que ele chegava perto da gente Que nós conseguíamos chegar perto dele Era 3, 4 metros Por isso o nome dele é Arisco Minha esposa colocou aí Ele apareceu por aqui Que eu, eu, eu virou um amiguinho do Theo aqui, ó Aí A minha esposa, vamos dar ração pra ele Mas ele não deixa, ó Não deixa encostar de perto da Agora, ó, ele sai correndo Agora já, já encosta um pouquinho Vou pôr aqui a raçãozinha pra eles Aí vocês vão ver. Quando eu abro aqui a ração, aí ele deixa chegar um pouquinho mais perto, ó. Mas eu só consigo encostar nele quando tem ração. Então vamos aqui, ó. Vamos por ração aqui, ó. ó. Vamos por ração. Aí, ó, devagarinho eu estou amansando ele, ó. Eu venho aqui no tel, devagarinho. Aí, aqui, ó. Aí, olha só ele comida aí, ó. Eu vou aqui, ó. Aí sim, agora eu consigo passar a mão, a mão nele. Por isso que o nome é arisco, ó. Então, gente, vai cuidando dos bichinhos, que ele devagarinho vai tornar seu amigo. Olha, meio cismado ainda, mas era 3 metros de distância. Tá com quase um ano que a gente tem ele, e depois de quase um ano eu consegui encostar nele aqui. Vamos lá para as galinhas agora? Deixa ele, deixa ele se alimentando, vamos lá. Esse aqui é o Theo, e esse aqui é o arisco, ó. Esses matinhos aqui eu deixo crescer, que depois eu corto, não arranco, não corto e põe para as galinhas. Aqui temos um pé de abacate para quando eu comprar meu terreno, plantar lá. Esse pé de coqueirinho também eu estou guardando lá para o terreno. Chegamos aqui nas galinhas, está um pouco escuro, vou acender aqui uma lâmpada para vocês verem. Ali ó, nós temos as, as galinhas e esses franguinhos aqui, ó, eles adoeceram, assim, tão meio que travou as pernas. Olha só, foram quatro os franguinhos, olha, ó. ele travou as pernas, eles comem eles come bastante, não sei, acho que estão melhorando, ó, fran... tudinho, olha. eles ficam em pé igual o pinguim, entendeu? Eles não estão assim, não estão tristes, porém, eles estão meio assim, ó, olha, ó, as pernas travadinhas, todos os quatro, ó, travou as pernas aí, ó, viu, Aí eu separei para cá, para não ficar junto com os outros. Vou pôr aqui a ração, ó. Eu ponho a raçãozinha aqui, eles comem. Ó. Come tranquilo. Aqui tá com uns quatro, cinco meses que eles estão assim, ó. Aparentemente, eles não têm nenhuma doença, né? Mas estão tudo torto aí, ó. E eu não quero sacrificar. Só separei, vamos, vamos ver direitinho, ó. Olha, vamos comer aí, viu? Estão se chegando aí, ó. Não, olha. Ele só tem dificuldade para andar, para se locomover, ó. Mas come e bebe tranquilo, ó. Agora vamos lá pras outras galinhas lá. Aqui são as sadias, né? São do mes da mesma ninhada, né? aqui eu separei alguns era 32 eu fiz uma doação de alguns porque isso come muito um saco de ração desse aqui ó só dá para 15 dias eu pago 60 reais pra esses franguinhos aqui 15 dias e eu não ponho muito não eu ponho só uma vasilhinha dessa aqui de manhã duas né e uma tarde ó eu tinha separado esse aqui ó para fazer um galo ele é filho de um galo branco igual aquele ali ó igual aquele ali com a galinha preta. Aí deu esse chamuscadinho aqui, ó. Aí veja bem como elas estão bonitas, gente. Olha só aqui, ó. Ó, essas galinhas aqui, ela é filha de uma galinha preta com galo branco. Desse aqui, chamado o Brahma Light, né? Esse, ali nós temos duas franguinhas índia. Acho que é a franguinha que eu trouxe lá do Marabá. Os ovos, né? Deitei junto com eles. Ó, essa franguinha índia aqui, ó. Índia gigante aqui, ó. Ó, então, olha só, isso aqui eu não, não dá pra. Acho que é um galo, ó. Vai ser um galo bonito, ó. Aí, ó. Olha só isso aqui, ó. Olha que lindo aí. Em breve eu ia fazer a doação de todos, né? Porque come muito, gasta muito. Eu trabalho muito de pedreiro. Então todo dia, você vê que tá um pouco escuro. Sim, liguei aqui uma, uma lâmpada e o celular para poder fazer o vídeo, ó. Mas todo dia cedinho eu vim aqui, ó. Olha só essas galinhas o, o, o normal é ter mais penas aí nos pés aí do, do, do, do que, que elas têm ó olha ó Agora eu vou pôr ração aqui ó o correto das galinhas é ter mato ter um, um local para elas se, se locomover e comer alguns capim né como aqui não tem é só ração olha ó então aqui ó tem esse esse tambor aqui furado aqui ó Olha, essa, essa galinha aqui, ela é filha do galo preto, né? Do, do galo branco. Sacou aqui, ó. Brama Light. Com a galinha preta, também brama. Aí Deus se chamou escadinha aqui, ó. Olha só ali, ó. Então é esse aqui, ó. Eu ponho duas, dois potinhos desse de margarina aqui de manhã. E a tarde também. Olha, olha só que lindo ali, ó. Só que aqui em São Paulo ninguém dá muito crédito para essas galinhas, não. Eu achei que eu ia... Tem muita encomenda aqui para vender, mas ninguém nem quer muito, não. Achei normal. As pessoas, elas querem comprar a galinha dessa como se estivessem comprando um frango no mercado. Ela vai calcular a galinha dessa aqui. Se eu for na internet comprar um galo desse aqui, eu vou pagar 300, 400, 500 reais. Pra vender aqui você não consegue. Então, eu fiz uma doação de alguns. Meu espaço é pequeno aí, ó. Mas quando tiver é no espaço maior, quem sabe Olha só ali é, Eu acho que é fêmea, né? Os machos são aqueles que adoeceram ali do outro lado E é isso aí, ó Olha, olha que linda aí, ó Que linda demais, né? ó Olha Olha aqui, muito linda Quando eu tinha tempo, eu, eu chego cedinho aqui, ó E fico fazendo carinho nela Desde novinho a mansa como aqui eu não tenho tempo de vir para cá aí ela fica brava né porque é assim o franguinho você tem que já ir fazendo um carinho nele desde novinho ó. voltando para cá ó ó só eles têm dificuldade de se locomover me aconselharam eu sacrificar ó gente esse aqui eu tinha escolhido para um galo mas ele adoeceu ó eles estão com medo do do tel, ó. O Theo entrou ali, ó. O Theo tá verificando se tem algum inseto ali, algum, algum bichinho, ó. E eles estão aqui, ó, com medo. Só que eles não... O Theo não, não mexe com eles, não. Aí, ó. Viu, ó. Eles têm dificuldade de se locomover, ó. E estão com medo do gato, aí, ó. ó. Vão comer ali, ó. Xan, Theo. Vem, vem, vem. Theo, vem. Ó, esse aqui esse é muito bonito para um galo aqui, ó. As penas das asas dele é muito linda mesmo. Então, fala para mim se vocês conhecem essa doença. Eles não estão tristes, não estão doentes. Porém, estão com as pernas travadas. Eles como bastante. Ó. Pois então, meus amigos e minhas amigas. Se vocês conhecem essa doença que trava as pernas. E conhecem algum medicamento para a gente recuperar esses quatro franguinhos. Manda aí para gente nos comentários. Um abração, fui e até o próximo vídeo.